E hoje tenho uma surpresa para vocês. E eu recebi uma mensagem uh, no Instagram para partilhar com vocês alguns presets Lightroom. Para quem não sabe, presets são basicamente filtros. Imaginem que vocês estão no VSCOCAM e me carregam no filtro A5. No Lightroom acontece exatamente a mesma coisa. Vocês carregam no botão e a foto é completamente modificada. A única diferença é que não vou fazer no blog, vou fazer aqui no YouTube para buscar mais pessoas, para vos ensinar tudo passo a passo e acreditem que é mesmo muito simples e também para vos dar uns presets que eu fiz especialmente para vocês. Eu vou passar agora as imagens da foto original e da foto editada e espero mesmo que vocês gostem destes presets, mas com este tutorial vocês vão conseguir colocar qualquer preset que esteja gratuito na internet, por isso... Por isso se vocês estiverem interessados é só continuar a assistir e espero que gostem. A primeira coisa que vocês têm que fazer, e acho que é bastante óbvia, é ter o Lightroom no computador. Eu fiz um vídeo sobre isso, como instalar o Adobe Lightroom gratuitamente, mas foi banido do YouTube, por isso eu fiz-vos um post no blog, um tutorial a explicar tudo direitinho, por isso vocês ainda não tiverem Lightroom e o Adobe Photoshop no vosso computador é só ir ao link que está na descrição e instalar um ou os dois se vocês quiserem e pronto, quando vocês tiverem o Adobe Lightroom instalado no vosso computador a próxima coisa que vocês precisam é continuar a ver este vídeo Ok, vamos então entrar no nosso Lightroom na zona onde diz pré-definições vai ser onde vão estar os vossos filtros Lightroom por isso o que nós precisamos fazer é carregar no botão editar e carregar em preferências dentro da janela preferências vocês vão ter que carregar em pré-definições Confirmar primeiro se a zona onde diz armazenar para definições com este catálogo não está selecionada e carregar em mostrar a pasta de preferências do Lightroom. Depois é só carregar na pasta Lightroom, carregar na pasta Develop Presets e aí dentro vai ser onde vocês vão colocar a vossa pasta Lava Maria. Para descarregar os filtros que eu fiz para vocês, vocês só precisam de ir ao link que está na descrição, descarregar essa pasta e depois de fazer o download só precisam de arrastar, ou copiar ou mover para a pasta do Lightroom Develop Presets e é tão simples quanto isso por isso é só sair agora do Lightroom, entrar outra vez para ele aceitar as nossas mudanças e como vocês estão a ver em pré-definições vocês já têm a pasta Lava Maria com 3 filtros lá dentro para verem as vossas fotos só precisam de ir onde diz importação anterior, clicar e clicar em todas as fotos vocês começaram agora o Lightroom, é provável que vocês não tenham fotos nenhumas, por isso só precisavam de ir ao arquivo e carregar em importar fotos. Agora vamos escolher uma foto, só para eu vos mostrar como é que vocês podem colocar o filtro do Lightroom na vossa foto. Vou escolher uma foto à sorte, é só preciso selecionar nela e depois clicam em logo Maria 1, 2 ou 3 e o efeito fica automaticamente na vossa foto. Se por acaso ficar ou muito escuro ou muito claro, a única coisa que vocês precisam de fazer é de mudar um bocadinho na exposição e se quiserem também no contraste. Não se esqueçam que este tipo de processo vocês podem fazer com qualquer tipo de filtro que exista na internet. Vocês não precisam de ir ao Google e pesquisar por Free Presets Lightroom e certeza que encontram imensos. Espero vocês terem gostado deste vídeo e se vocês quiserem uma forma de vocês colocarem estes presets ou outros presets no vosso Lightroom do telemóvel digam nos comentários porque eu é uma forma de vocês colocarem os filtros no vosso telemóvel e assim podem editar sem ter que ir ao computador, descarregar as imagens e essas coisas por isso, se vocês quiserem que eu faça esse vídeo de como fazer isto no telemóvel digam nos comentários e tentem chegar aos 150 gostos para eu saber e é isso, espero que vocês tenham gostado e vemos amanhã!